Vocês falam que isso aqui é, é, é sambaqui. Isso aqui não é sambaqui. Eu quero. Ah, a professora é nervosa, né? Isso aqui não é sambaqui. Então eu quero que o um historiador vá junto comigo para anotar e fazer um texto e botar na cabeça de vocês, por uma vez, toda por essa prefeitura, e que isso aqui não é sambaqui. Só é um sítio arqueológico, não sei o que, aí. Tá. Ela que estudou isso aí, professora. Aí nós viemos. Oh, é, é, é, quando chegamos no Rio Macaé, eu no Mar, tudo vira de tarde, eu falei, nunca mais voltou aqui. Falei, assim, parecia um tsunami. Já se pegou o tsunami, falei, vamos macar. É, quando chegou para. no Rio Macaé, eu falei, graças a Deus, quando, quando o barco entrou no Rio Macaé, né, que eu vi, eu levantei e fui lá e disse, saudade. Ponte, ele entre o passado e o presente, por onde tudo passa, volta a passar novamente. Este é o meu rio, né? E que que vim para lá para cá. Seu Osmar escreveu essa coisa belíssima com relação ao Rio Macaé, né? Falando da imigração do Suíço, porque eles para cá vieram, etc e tal. Aí o, o, o Guiquinha falou assim: Vocês são quem falou isso? Falei, é Osmar Sadenbeck, seu avô. Me sentei, e graças a Deus que a gente já está aqui. E falou: É, vovô com isso. Falei: Vovô escreveu isso. Né? escreveu isso. E aí, eu li tudo os seus marcos, todos os diários, em função dessa dissertação. Né? E aí, foi isso. Então, por que foi possível eu conseguir estudar, e ter personagens tão malucos como eu, para estudar né? Foi exatamente essa frase. Nós não possuímos uma história da morte. Esse é o cara da primeira geração da Escola dos Amantes, Luciano Félix. Ele falou isso, ele, ele, eu, eu, ele e o Mark Bloch são os dois caras da primeira geração dos Análises. Né? E aí, foi possível a gente chegar, quer dizer, eles não foram aqueles que colocaram em prática. A terceira geração é que a gente vai ver, como o Felipe Bernier, como, como o Michel Vovelle, que fazem parte. né? E, e, e dentre outros mais, que estuda a memória, que estuda monumentos, que estuda um então, legófilo e tal, são esses homens da terceira geração é que vão colocar em prática né, essa, como é que se diz, essa angústia do Luciano de, não, de até aquele momento não se possuir uma história da morte. Então isso vai, esse enfoque né, sobre sociedades ocidentais o estudo da morte vai se dar a partir do, do período da década de 70. Né, com a Mary de falou ali, exatamente com o Henrietta. O era um historiador. Ele era um, ele era um, soci, ele era um sociólogo. E ele, o que ele pretendia? Ele perdeu alguém da família, não sei se foi a mãe, e aquilo deixou ele muito, muito arretado, vamos dizer assim, e ele começou a estudar. Ele levou 15 anos estudando sobre morte. É um dos temáticas dele, não é sobre morte, só pelo estudo, mas ele estudou sobre morte, nós estamos falando de morte. Então eu dividi mais ou menos aqui, né, que algumas das principais temáticas que vêm sendo trabalhadas no campo da história da morte e podem ser agrupadas em estudos sobre. Aí, se alguém se interessar em algum desses estudos, né? Aí, primeiro, as atitudes de sensibilidades diante da morte, na longa duração, no o namorado por da o Darni, com etc e Ou a relação entre o desenvolvimento do saber médico higienista e o fim do sepultamento nas igrejas e a criação de cemitérios públicos extramuns. É o caso do nosso querido Vanderlei, da Turma de vocês, para querendo estudar. Isso aí é, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um estudo que o Vanderlei vai fazer. né? O Vanderlei da Turma de vocês. Ele pode estar dentro da história da morte, mão, trabalhar a questão das doenças, epidemias, etc e tal. É isso? E aí vamos lá. É, o saber médico, pá, pá, pá, Vem lá, vamos lá. Outros, outras franceses, Aguilinho, Tibão Paiano. É, um, um, um, aí no é Brasil, João José Reis é o cara que inaugura isso, de forma historiadora, que inaugura isso, é vaiano, e depois a é Cláudia Rodrigues, que é a minha orientadora, vendo? Né? A minha orientadora está ali. O Renato Simbalista, que é um grande, que é um grande arquiteto. O Renato Simbalista diz o seguinte, se você quer estudar uma cidade, o adensamento de uma cidade, a ocupação da cidade, a urbanização, você tem que passar pelo cemitério, pelo estudo de cemitério. Porque ele diz o seguinte, a gente não pode sequer afirmar quem chegou primeiro no espaço urbano. Se foram os mortos ou se foram os <coughs> Renato Simbalista diz, é um cara novo, é um professor da serve, estuda muito bem, tem livros, dos muitos vícios, umas coisas assim. E etc e tal. Se alguém quiser uma coisa, ele te dá. E outras pessoas, hein? a secualização dos o meu o meu tema está implicado.